Quais são as condições para o fim do mundo? Nesse vídeo de hoje vamos discutir o que Jesus falou a respeito desse assunto. E Jesus disse assim em Mateus capítulo 24 Tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos amam de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. E nesse texto Jesus está dizendo para nós que a condição para a chegada do fim é a pregação do Evangelho a todas as nações. E é por isso que muitas pessoas costumam dizer que a missão, a meta da igreja é evangelizar o mundo. Só que para isso é importante que a gente entenda qual é o significado de evangelizar. A palavra evangelho significa boa notícia. Portanto, evangelizar literalmente é anunciar a boa notícia. E a partir disso, é importante que fique claro que evangelizar não é chamar para a igreja e nem panfletar para que as pessoas venham para o culto. Evangelizar não tem a ver com fazer um apelo para que as pessoas confessem que Jesus é o Senhor. Também não é converter as pessoas para que elas passem a frequentar as nossas reuniões. Enfim, evangelizar não tem nada a ver com convencer as pessoas a respeito de nada, considerando que Jesus e os seus discípulos anunciaram o evangelho do reino de Deus? Então evangelizar significa anunciar as boas novas do reino celestial e não tomar partido nas disputas partidárias religiosas ou políticas desse mundo. E se você ainda tem alguma dúvida sobre como foi que Jesus e os apóstolos anunciaram o evangelho, então dá uma olhada aqui comigo no texto de Mateus capítulo 4. No verso 23 diz assim que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. Em Lucas 10, verso 5, Jesus disse assim, Ao entrarem numa casa, digam primeiro paz seja nessa casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ali forem recebidos, comam de tudo o que lhes for oferecido. Curem os doentes que nela houver e digam ao povo dali, o reino de Deus se aproximou de vocês. Ou seja, o reino de Deus está próximo. E com isso a gente consegue perceber que Jesus... E os discípulos pregavam publicamente e de casa em casa, como a gente pode ver aqui em Atos capítulo 20, verso 20. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa. E com isso a gente consegue concluir que a pregação do evangelho não pode estar limitada para que aconteça dentro das instituições religiosas também não deve se restringir para que aconteça somente nas casas. Afinal de contas, a gente deveria estar preparado para anunciar o Evangelho do Reino de Deus onde estivermos, seja na nossa casa, seja com os amigos, no trabalho, seja com os parentes, na rua, na escola, enfim, em qualquer lugar. Agora deixa eu contar para vocês uma história. Vocês sabem que os testemunhos de Jeová costumam sempre estar batendo nas portas das pessoas fazendo algumas perguntinhas esquisitas. Teve uma vez que eles me perguntaram, você sabe o que acontece depois da morte? Outra vez eles me perguntaram, como você gostaria de ser chamado? porque no fundo eles queriam dar ênfase para a maneira com que eles acham que é correta de chamar o nome de Deus. Uma outra pergunta que eles costumam fazer, que é muito comum, é o que você acha da Bíblia? Mais recentemente eles fizeram uma pergunta para mim do tipo, o que você acha da violência que tem acontecido por aí? Aí depois de um dia de tantas perguntas que eles fizeram e de respostas que eu tinha dado, eles foram embora. Então eu perguntei para eles, não, não, não, peraí, vocês não vão me evangelizar? E aí eu disse para eles, vocês me falaram a respeito do panfleto, do evento, da bíblia, mas não falaram de Jesus e nem comentaram nada a respeito do reino de Deus. E esse é um grande perigo daqueles que vivem subordinados às lideranças institucionais religiosas, porque dentro desses lugares costuma ser ensinado que basta que você forme uma membresia, basta que você seja um proselitista. Forme prosélitos, pessoas que vão seguir aquela denominação. Você não precisa, necessariamente, anunciar o reino de Deus para evangelizar as pessoas. Para eles é suficiente que você seja um proselitista. Só que eles chamam isso de evangelismo, só para dar uma disfarçada. Agora existe também, do ponto de vista profético, uma segunda coisa que condiciona a chegada do fim dos tempos. E essa coisa é, Deus está esperando. De qual lado você vai estar? E para isso vamos dar uma olhada no texto de Apocalipse 17, verso 14, diz assim, Lutarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados eleitos e fiéis que estão com o Cordeiro. E como você pode perceber aqui, aparentemente existe uma guerra das pessoas contra o Cordeiro e os seus eleitos. Então vamos lá. Dois capítulos para frente, em Apocalipse 19, verso 19, diz assim: "E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. E eu não sei se para você fica claro, mas existe uma polarização que antecede o fim do mundo. E essa polarização consiste nos discípulos de Jesus pregando o evangelho do reino." por todo o mundo versus aqueles que estão querendo destruí-los. E aqui é importante que fique claro que eu não estou me referindo a uma polarização política da esquerda contra a direita. E nem de uma polarização religiosa dos tradicionais contra os pentecostais. Não se trata de uma polarização de instituições contra outras instituições, mas sim de uma polarização espiritual. Isso quer dizer que não importa se você está apoiando um candidato político que seja mais liberal ou que seja mais conservador. Isso quer dizer que se você tem apoiado um governante desse mundo, independente se ele é de direita ou de esquerda, então você está do lado do mundo e não do lado do reino celestial. E se você de fato entendeu esse vídeo, é possível que você esteja se fazendo uma pergunta. Mas como é que eu posso anunciar o Reino dos Céus, se eu não sei do que se trata esse Reino? Se você gostaria de participar desse processo que antecede o fim dos tempos, mas não sabe o que é o Reino de Deus, então eu vou contar para você o que Jesus disse sobre o que é o Reino de Deus e como a gente faz para entrar nele. E também vou fazer um contraponto com relação àquilo que os religiosos costumam pregar por aí. Então, se você ficou interessado sobre o que é e onde está o reino de Deus, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui e a gente se vê nas próximas palavras. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!